Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês uma música inédita de minha autoria O Sonho Não Morreu, uma música romântica, tipo assim Roberto Carlos, anos 80 e 90 para vocês compreenderem mais ou menos é que é a música uma música muito romântica, muito bonita, uma melodia muito bonita, bem, bem ao estilo e ela pode ser cantada de música sertaneja tranquilamente, né? duplos e tal, solos okay? e quem estiver interessado em gravar essa música entre em contato comigo aqui Nos endereços eletrônicos que estão aqui abaixo na descrição Ok? Então, chega de papo e vamos à música inédita O Sonho Não Morreu, de Horácio Moura Vamos nessa! E que a gente perde, valor É que vai sentir a falta que faz a depois que ela foi embora Nesta casa Meu sorriso criou asas A saudade de mim Chegou Me sinto Como você vai ferido Minha vida é sem sentido pelos cantos a chorar Me pego abraçado travesseiro Só assim sinto teu cheiro E até posso